Mais um dia de volatilidade nas bolsas nessa terça-feira, que por incrível que pareça foi de poucas notícias relevantes para o mercado financeiro, que provavelmente deve estar ansioso mesmo é pela divulgação nessa quarta-feira da ata da reunião do Federal Reserve, contendo detalhes sobre a decisão do corte dos juros nos Estados Unidos. Lá fora o SP500 interrompeu três dias consecutivos de alta e fechou em queda de 0,79% no Brasil, o índice Bovespa, que é uma média ponderada das principais ações negociadas na B3, fechou o dia em queda de 0,25% aos 99.222 pontos, causada especialmente pela fuga dos investidores estrangeiros de países emergentes de elevado risco, como é o caso do Brasil. Aliás, para piorar a nossa situação, temos um presidente mais engajado em emplacar o próprio filho na embaixada do Brasil nos Estados Unidos, do que procurar oportunidades para o nosso país e tirar proveito da guerra comercial entre Estados Unidos e China, fortalecendo o Brasil no comércio internacional, ou então agilizar o processo processo de aprovação da reforma da previdência que deveria ser prioridade número um de qualquer governo afinal de contas isso mostraria para os investidores mundo afora que não corremos o risco de quebrar nos próximos anos por falta de dinheiro mas apesar das patinadas da economia brasileira e das recentes quedas na bolsa vale ressaltar que tem muita ação ficando barata e se a taxa básica de juros brasileira a selic continuar caindo muito dinheiro da renda fixa inevitavelmente vai acabar migrando para a bolsa. E quando isso acontecer, quem tiver nela pode se dar muito bem. Então, fiquem ligados. Lembrando que nessa quarta teremos o primeiro leilão em 10 anos de oferta de dólares à vista pelo Banco Central Brasileiro, o que deve movimentar um pouquinho o mercado.